Oi, já ouviu falar de controle biológico de pragas, né? Sabe o que é isso? Vamos dar uma olhada. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, aqui atrás é a área que a gente recuperou, um punhado de passarinhos cantando, e justamente por conta dessa história toda, vamos dar uma olhadinha no que pode ser um controle biológico de pragas nesse caso de mosquitos da dengue, de pernilongos, desses bichos que fica atazanando a gente durante o dia e a noite. Vamos dar uma olhada? Eu estou a uns 10 metros de casa, não sei se a câmera capta, mas tem um pernilongo aqui me azucrinando. <risos> ali, a casa tá logo ali atrás, então, 10 metros de casa pernilongo fica incomodando. No entanto, dentro de casa não tem esse problema. Por quê? Aí eu fiquei matutando durante um bom tempo. Vou tentar explicar o que é que acontece aqui. Então, imagina que você é um pernilongo e está buscando Alimento. Você está buscando sangue de um animal de sangue quente. Porque a fêmea precisa desse sangue para poder incubar os ovos. Mas ao chegar aqui em casa, ela encontra uma primeira barreira. Essas cabacinhas estão morando nelas agora os um, casais de... Canarinho, ali no vãozinho da telha, aqueles lugarzinhos mais escuros, é onde passarinho pardal, é, canarinho, vem fazer ninho, bem ali naquele vãozinho da telha, pode ver que é ao longo de todo o telhado. Essa já é uma barreira em que os passarinhos, durante o dia, eles estão voando por aqui e estão buscando insetos. E nisso vão buscar, inclusive, os pernilongos. Quando chega a noite, <risos> acontece que eu tenho uns amiguinhos, que moram aqui, eles moram ali naquele canto da casa, tem um vãozinho entre a parede e o madeiramento do telhado, que não deve dar meio centímetro, mas mora ali uma família de morcegos e morcegos insetívoros. para a gente ter uma ideia, olha só, fim de tarde a criançada revoando em volta de casa. Esses são morcegos é, insetívoros, super gente boa, não tem que ter medo e não, não, não tem problema. Não, não vai transmitir doença, não vai te atacar, nem nada disso. Evandro alimentando um morceguinho e o Thor tentando fuçar. Não sei se está dando para ver a boquinha dele não, viu? É, agora acho que deu. Alimentando não, dando água com açúcar. Porque o bichinho tá caído do telhado já tem uns quatro dias? É. Aí o Thor andou jogando ele, brincando com ele. Eu achei que ele não fosse sobreviver não. Mas tá, tá se recuperando, só que não tem comido, né? Olha, agora deu pra ver bem a boquinha é, dele aberta. Esse aqui é um insetívoro, aí eu, eu não sei como pegar inseto, esmigalhar e dar pra ele. Então, esses dias tem dado água, <risos> e hoje eu tô dando um pouquinho de água com açúcar, Então essas crianças saem à noite para buscar alimento e vão se alimentar dos insetos que tem aqui em volta. Então durante o dia o passarinho está protegendo, à noite o morcego está protegendo. <risos> Daí que a gente vai entrando em harmonia e sintonia com a vida que, que está rodeando a gente e todo mundo ganha, fica tudo legal. Não perca as cenas dos próximos capítulos para variar o vídeo ficou grande e vamos fracionar ele em dois ou três. Tem mais ainda. A gente só viu a primeira a primeira camada de proteção que a vida nos traz aqui para casa, né? Nesse caso, proteção em relação a pernilongos. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima. E não esquece, né? Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, chama para ver e traz ideias de outros vídeos, se você quiser compartilhar seus conhecimentos também ou precisar de alguma informação a mais, que eventualmente a gente possa colaborar. Grande abraço e até a próxima!